Você acaba sabendo que tem o livro por causa dos filmes, né? Aí tem Ender's Game, o jogo do, com, do Conquistador, não, do Exterminador. Que já é um título que eu não acho muito legal, mas tudo bem. Você decide ler o livro. E, na verdade, já tinha me sugerido, o, o Leo Martins, o mentalista, tinha me sugerido ler esse livro, que é do Orson Scott Card. Eu não li traduzido, não sei como é que é a tradução. Eu li o original em inglês. Que, aliás... É uma edição meio esquisita, tem uns erros no inglês mesmo, bem berrante, erro de revisão. Enfim, mas é natural que você veja o filme Ender's Game, o jogo do Exterminador, antes de ler o livro. Aí você pensa assim, ah, maneiro, é tipo um pequeno espiões, um pouco mais pesadinho. Não chega a ser pesado. Filme de sessão da Tarde. E pega o livro pra ler. Cara, ler o livro. Pauleira. Pode ver esse vídeo sem medo de spoiler que eu não gosto de fazer, não acho necessário. Eu vou só contextualizar. Pauleiro, o livro. Que é o seguinte. Teve esse encontro desastrado da humanidade com uma raça alienígena que descobriu a gente, saiu quebrando pau. A gente conseguiu sobreviver. Por conta dessa primeira leva, se teve duas levas, na verdade, que a gente sobreviveu de ataques, a gente começa a preparar Forças para derrotar os Buggers, se não me engano é como eles chamam no livro. E o tipo de exército que os preparam é o seguinte, eles pegam as crianças com 6 anos de idade e levam para uma academia de combate. E o Ender é pego para isso. O Ender Wiggins. A família do Ender é toda pauleira. Tem o Ender, tem a Valerie e tem o Peter. O Peter era violento demais, a Valerie era empática demais e o Ender era no meio termo. Mas a família toda é brilhante, hein? Diferente. E você vai acompanhar a história do Ender nessa vida militar, vamos dizer assim. E, cara, ele está cada vez mais isolado. Propositalmente, que é a forma como eles acham de preparar as crianças para serem grandes é, generais, grandes estrategistas e vai se desenvolvendo aí, essa parte já, eu já acho bem pauleira, a pressão psicológica em cima do garoto de 6 anos, 7 anos, 8 anos, você acompanha alguns anos da vida dele, não é brincadeira, e até fiquei pensando assim, cara, esse garoto é muito maduro para 6 anos, mas aí eu fui recorrer, fui dar uma olhada em outras crianças de 6 anos que tem por aí, 7 anos, 8 anos, e tem que lembrar das condições em que está sendo desenvolvido, né, e faz sentido, eu já vi um estudo há algum tempo, há muito tempo, muitos anos, de que crianças com dois anos para cima conseguiam sobreviver sozinhas na Segunda Guerra Mundial. Tipo, morria a família toda, ficava só aquela criança de 2 anos, ela conseguia viver. Então a gente às vezes subestima um pouco a capacidade de superação de uma criança. E Bem, eu vou deixar você ler o livro, vale a pena, tá? O livro vale a pena. O Orson Scott Card, ele é um cara envolvido em umas polêmicas aí. Essas polêmicas em torno do Orson Scott Card, elas, não, ao meu ver, não marcam tanto o livro. Porque é comum a obra ser superior ao autor. Acho que é um caso. Se bem que, ao redor do, da trama central, que é o desenvolvimento do Ender, tem outras tantas tramas que você pode ver ali uma visão muito cáustica, muito, gente, assim, tensa do mundo, que é uma visão realista, não é uma coisa que não, não existe, é uma coisa que existe. O personagem Ender já valeria a história, e é, é o que está no filme. O filme só tem o Ender, que tem todo um arco de história dos irmãos do Ender, que não é observado no filme, e... Eu acho que é central na, no livro, na história. Não é central. A história, ela se firma, ela, ela se torna forte em cima desses pilares. É como se fossem as fundações da história. Inclusive, cita-se fundação do, do Zeca Zimov no, no livro. Mas as tramas dos irmãos dos três irmãos, são como se fossem as fundações dessa história toda. A história do Ender faz sentido mais profundamente quando você tem a história do Peter e da Val. Que eu não vou dizer qual é, vou deixar você ler. O que, que aborda, na verdade, no livro? Não aborda só esse mundo fechado em torno do Ender, não aborda só as questões do militarismo ou talvez dos sacrifícios, que a gente tem que fazer por um bem maior, até que ponto você deve se desumanizar para chegar a um determinado resultado, até que ponto você deve se humanizar, tem uma coisa muito forte na história do Ender, que está no filme também, para entender o inimigo você tem que amar o inimigo, mas ele é seu inimigo, você tem que destruí-lo. Essa questão moral permeia o livro todo, mas não é só ela, e é ela que eu digo que se completa com o restante. Que lida muito com essa ideia de polarização que a gente tem hoje em dia. Tem dois personagens muito interessantes, que é o Locke e o Demóstenes. Esses dois simbolizam, retratam, replicam muito bem e dão uma chance da gente discutir, refletir sobre a necessidade da polarização, como é que ela surge, por que ela surge, ela é inevitável, ela é necessária. Então, apesar de você poder, se você for estudar os nossos podcasts, você pode ficar com preconceito com o livro, sugiro que não fique. Porque, como eu já disse antes, a obra frequentemente extrapola o autor. Porque você dá o melhor de você, quando é uma boa obra, né? você dá o melhor de você para fazer aquele negócio. Você percebe que *Enders Game é uma coisa que estava explodindo de dentro do, do autor. Coisas que estavam passando pela cabeça dele, ele era, ele era jovem, esse livro de 76, ele tem 60 e poucos agora, então, tinha 20 e poucos, 30 anos, sei lá. É, tanto que, eu acho que o livro, apesar de ele ter uma pequena corridinha no final, ele se fecha muito bem. Não sinto necessidade de ler mais nada. E depois teve mais quatro livros, eu acho, que eu não tenho a menor vontade de ver, de ver, de ler, e eu não sei, algo me diz que é assim, ah, legal, fiz sucesso com esse livro, vou escrever mais, vou ganhar mais dinheiro, espero que ele tenha recebido dinheiro, porque é bom que tenha pessoas escrevendo livros e ganhando dinheiro. Se você estiver assistindo isso e já leu algum dos outros livros e são espetaculares, me dá um toque. Mas, penso o seguinte, eu não vou achar espetacular o livro se ele tiver uma, um forte caráter religioso, por exemplo, um forte caráter político, por exemplo. Porque para mim é exatamente o tipo de coisa que acontece quando o autor quer aproveitar que fez uma, uma certa fama e colocar suas opiniões ali e não as opiniões da história. Você entende o que eu quero dizer? Que às vezes a história tem suas próprias opiniões que estão acima do, do autor? E no Ender você não sente isso? Tem religião no Ender? Rápida, assim, uma sugestão de um surgimento de uma nova postura religiosa no mundo que é sugerido e não, é, e não tem detalhes e se encaixa muito bem na história. Você tem umas sugestões de política dentro da história, mas são sugestões ele não cede à tentação, ou talvez não tivesse tempo no livro, não tenha querido gastar esse tempo no livro, foi bom, ele acaba só sugerindo elementos políticos, elementos religiosos, que te fazem muito mais refletir sobre sua religiosidade, sobre as suas crenças, sobre as suas próprias posições políticas, do que simpatizar com essa ou aquela posição política, entende? Enfim, Ender's Game, de Orson Scott Card, vale a leitura, gostei muito. Espero que o vídeo seja útil para você, para alguém que você conhece, espero que você curta, fique à vontade para deixar comentários, pode sempre, seja feliz, até a próxima, tchau, tchau. Esse iniciador vai fica fazendo barulho, começa tudo de novo. Vê se não ficou com menos barulho agora. Ela se o microfone vai pegar. Melhorou muito. O jogo dos termina... Era bom desligar isso, né? Todo mundo devia ganhar dinheiro escrevendo livro, todo mundo devia escrever livro, todo mundo devia, devia ler livro. Porque livro é uma ferramenta de construir empatia sensacional. Eu acho que tá cortando minha cabeça. Cortou a cabeça.